Fala pessoal, mais um Delt no Canadá começando pra vocês. E hoje é dia de estrada, pra vocês que viram o vídeo lá no canal da Paula, aqui ó. Vou deixar o link aqui pra vocês, ou aqui, ou aqui, ou em algum lugar vai estar esse link pra vocês assistirem o vídeo antes desse, tá? Então, pra vocês não perderem a série de vídeos aí, o último episódio lá no canal da Paula, a gente chegou em Regina, em Saskatchewan, ah, depois de ter passado por Saskatoon e de de ter passado pela estrada ontem com muita neve e a gente ter ficado bastante desesperado então hoje a gente tá saindo de Regina e a gente tá indo para Winnipeg então tá interessado nesse vídeo ficar comigo? Check it out! Bom, eu vou passar para vocês rapidinho umas dicas do que vestir nesse clima que não é o clima que a gente tava esperando né? Tá tipo 0 graus lá fora? É. Tá tipo 0 graus, não era o clima que a gente estava esperando, mas enfim... O que, que você vai precisar para se vestir para 0 graus? A primeira camada de roupa tem que ser uma camada de roupa térmica Então é uma legging térmica e uma blusa térmica Tem que ser térmico, não adianta você falar ah, Eu vou usar uma que eu tenho que é quentinha, não sei o que, não Porque se ela não for térmica, ela não vai reter o calor Você vai suar e ela vai, deixar o seu... você vai te deixar molhado por baixo da roupa E aí você vai passar mais frio ainda Então ela tem que ser do tecido certo Essas aqui são da Uniqlo, que são muito boas, recomendo bastante e aí por cima dessa camada, você só vai vestir mais uma camada Você não precisa vestir 500 camadas de roupa e não conseguir se mexer O ideal seria uma calça de um tecido assim que não molhasse com facilidade, né? No caso, não, não, não estamos trazendo Jeans não é uma boa ideia, porque jeans fica gelado e molha também Então eu vou usar essa moletom aqui, que não é uma opção maravilhosa Mas é a melhor que eu tenho no momento Se você tiver uma calça de um tecido impermeável, seria melhor Hoje eu estou com calor Antes do seu casaco, a única coisa que você precisa vestir é uma blusa dessas aqui, ó. Isso daqui é um tecido que parece um saco de lixo, mas ele é maravilhoso porque ele corta o vento. Normalmente no frio, o que mais faz você sentir frio não é a temperatura, é o vento. Porque o vento traz aquela sensação térmica de, sei lá, 10 graus a menos do que realmente tá. Essa daqui também é da Unico, então eu recomendo vocês irem na Unico. Não é publi, mas patrocina nós aí, Unico, se vocês quiserem. mas <risos> eu <risos> Com essa camada de roupa aqui, você já vai passar, tipo, quase nada de frio. E aí, por cima disso, vem o casaco, que é o principal pra te proteger, por exemplo, se estiver nevando. Eu também não tenho um casaco de neve aqui no caso, mas também porque não tá nevando hoje, tá chovendo. O ideal do casaco é que ele seja impermeável também e que tenha touca, porque daí você consegue se proteger melhor. Tipo, esses pelinhos, eles têm uma função, é pra segurar a neve e a neve não cair na sua cara. No Brasil isso daqui meio que virou moda, né? Tipo, no inverno E várias roupas tem isso daqui Mas isso daqui tem uma função específica E aí, obviamente, né? Toca, luva Ah, e a bota é importante também Uma bota própria pro, pro frio, né? Própria pra neve, pra chuva É muito importante, porque tipo um tênis comum Você vai ficar com o pé molhado, que não é uma boa ideia No caso, eu também não tenho, então eu vou usar essa daqui Mas enfim, vocês pegaram a, a ideia, né? Que a gente não veio preparado pra esse clima mas a gente se vira com o que tem O Thiago tem uma de neve, olha como ela é Por dentro ela tem isso daqui, ó. Isso daqui é um negócio que deixa o pé muito quente Então para abaixo de 10, abaixo de 0 graus isso daqui é excelente, tem até um foguinho aqui dentro O Thiago tá reclamando que a próxima, vi... a próxima vez que ele vai sair dessa rodovia é em 4 horas e meia É isso, mas... Não mais, né? Quase 5 horas para virar à esquerda é uma reta. É uma reta, daqui pra Winnipeg é uma reta. Só vai. Só, só vai. Só, só segue. Uma reta eterna. Não tem como errar. De Regina pra, de Regina pra, pra, pra Winnipeg não tem como ser errar, velho. Você pega aqui essa rodovia e vai. Você só vai eternamente, ó. Você segue aqui só vai. e vai. O bom é pra dar, é pra que se alguém pede, né, tipo, informação, ajuda, informação. Você fala então, você pega aqui, ó, e vai. Vai. Você vai chegar lá. Às só quatro, vai. 5 horas você começa a perguntar de novo. <risos> 481 km nessa rodovia. Até virar a esquerda. Primeira parada do dia antes de chegar em Winnipeg. A gente parou no AW. E esse é um restaurante que tem o Beyond Meat, que é um hambúrguer vegetariano que a Paula gosta. E eu também gosto pra caramba. Aí eu acabei pedindo um de bison e também o Beyond Meat. Porque eu não sou vegetariano, então... Mas eu posso comer o de carne e o de não carne. Os dois são ótimos. E a Paula pediu sweet potato e o Beyond Meat. E ela falou que ela queria uma água e esqueci E eu peguei uma coca pra ela não, eu Hoje eu tô só fora do bolo, galera Eu não sei se é a chuva, se é a fome Mas eu tô assim, ó eu Tô me arrastando A gente tá cansada tá Hoje cansado. eu tô me arrastando Ó, pra quem não conhece Esse daqui é o Beyond Burger Ele é feito de proteína de ervilha É olha como parece carne É a coisa mais parecida com carne que eu já Mano. comi na minha vida Uma das coisas legais de viajar com um RV É que você pode comer e pensar Tentando dar uma descansadinha e aí de repente você já tá aqui, ó, casualmente dando uma descansada, ó, deitado aqui, relaxando. A Cissa também tá relaxando, como vocês podem ver. <risos> o que tá acontecendo com esses cachorros? E eu vou aproveitar pra fazer o chocolate quente que a gente comprou ontem no Walmart, esse daqui, ó, do Starbucks. É chocolate quente com salted caramel, ou seja, vamos ver se presta. Coisa boa, um viajar de arvia é isso. Viajo duas horas, dá uma descansadinha na cama, o linkzinho, não é, link? Olha que delícia de canjô, que canjô, delícia. E obviamente eu, eu, eu uso esse momento para trabalhar, né? Como vocês podem ver, o meu, meu relógio não para de apitar mensagem. Eu uso esse momento também para trabalhar enquanto eu tô com o link no colo dando uma descansada no meio da estrada. A Canada Trip é um oferecimento da ILAC English Schools, cursos de inglês em Vancouver e Toronto, no Canadá. Para saber mais, entre em contato hoje mesmo com a Too Easy Travel. Aquela parada para abastecer, né? E o negócio que eu acho só que me incomoda um pouco desse RV é que eu tenho que vir aqui, tirar esse negócio, e aí a gente tem que puxar esse negócio quando vai abastecer. E aí a gente tem que desligar o gás. A gente desliga o gás e aí sim a gente vai abastecer. Então a gente vai lá, aí a gente coloca o diesel. Demora dois anos para abastecer esse carro, porque o tanque dele é enorme. Aí, ó, gente, como é que faz aqui, né? Aqui não tem frentista, né? Então a galera reclama do Brasil, que você fica quentinho dentro do seu carro... Quanto caramente atender, aqui não tem isso não Aqui a gente bota o nosso cartão Aí ele vai, ó Tá, tá tudo cagado né? Aí a gente vai botar aqui, ó o Quanto que a gente quer gastar Vou botar 200 Pra encher logo esse negócio Aí ele vai pedir nosso password Ok Agora, ó Remove card Aí a gente vai Remover o bagulho E escolher Diesel. A gente muda o troço aqui E deixa ele travado E ele vai começar a contar Terceira província Passando pela terceira província Essa é Manitoba Estamos chegando, Winnipeg uh! Um belo clima Um belo clima Um belo clima <risos> Welcome to Manitoba Depois é Vancouver que chove cruzando, bravo, Estamos cruzando, estamos uh! cruzando De uma semana, hein? Quatro províncias, sei lá, Seis né? dias, seis dias. Quatro sei se dia províncias, uh! vocês podem ver, né? A nossa olha, foto vai olha, ser com chuva. Toda coloridona. E a gente vai e é no formato do estado, ó, a placa do estado da província. Dá pra gente só baixar o vidro e tirar a foto aqui de dentro? Não, hum. a gente vai tirar foto direito, mano. Tá, no... tá nevando em Manitoba? Vai ter neve na foto oficial, então. Não tem problema. Tá nevando mesmo aqui na, na, na Welcome to Manitoba. Tchau, tá todo cheio de neve, ó. <risos> tô cheia de neve, olha isso. Link, me ajuda, Link. Eu tô cheia de neve, Link. Aqui, ó. quer dizer, não quase chegamos em Winnipeg ainda falta uma hora e vinte pra gente chegar em Unipeg, Unipeg mesmo, mas a gente já tá em Manitoba há um tempo, a gente foram quase seis horas de viagem, cinco horas e pouquinho de viagem, e a gente parou numa cidadezinha uma hora e pouco antes de Unipeg, pra poder dormir, é, e também pra gente né, poder curtir amanhã Unipeg melhor, e enfim, não pagar camping. A gente tá vai dormir chovendo, hoje. chovendo, tá de noite. É, tá chovendo, tá de noite. Então dirigir a gente. Noite, né? é, eu não sou muito fã de dirigir à noite, principalmente na chuva. Então a gente vai ficar por aqui mesmo e a gente descobriu que aqui tem um Walmart que a gente pode simplesmente parar o RV e dormir dentro dele. Então, show! A gente vai ficar dentro do, do estacionamento do Walmart hoje, vamos dormir no Walmart, não tem que pagar camping, Muito bom, né? E aí a gente resolveu parar aqui no Boston Pizza. Ah, depois de tudo isso dirigindo, eu mereço um Boston Pizza. E Eu mereço uma brejinha. Cheers pra todos vocês e acompanha aí que a gente vai estar em Winnipeg daqui a pouquinho. A gente tá aqui tomando uma Canadian Monson, uma cerveja bem tradicional daqui, tipo a Skoll deles. Inca... Uh, Enquanto. Oh, <risos> <risos> Olha só, o Thiago pediu um poutine bem canadense, meninas. E na televisão ali tá passando um esporte que eles gostam aqui, que eu é não posso ideia do que seja. Futebol americano. É futebol americano? É. Sei lá, mano. Chamou só de futebol. A galera fica mó animada assistindo isso. Eu não faço mais ideia do que seja. E olha que pizza linda que eu escolhi. É vegetariana. E tem rúcula. Yes. A vaca é vegetariana. Yes. Tem rúcula. Hum, com peperoni, velho. Esse daqui não é vegetariano, tem carninhas. Tem como exagerar mais no Poutine? Tipo, ele já é frito aí. Ele tem peperoni em cima. Então, olha só. A gente começou a procurar nos fóruns de, de RV pra saber onde é que a galera parava os carros, né? Aqui de graça, para não ter que pagar camping, né? Aí a gente se aqui no Walmart, os caras deixam parar. Eu falei, mano, vamos lá, né? Vamos lá. E não é que tem um RV atrás da gente também, tá ó. O maluco fazendo a mesma coisa. A gente vai passar a noite aqui, no estacionamento do Walmart. É, o Walmart lá atrás. A gente vai passar a noite aqui no estacionamento do Walmart mesmo. Tranquilão, ainda tem, um, tem Wi-Fi grátis ainda. É isso aí. A Cissa não pode ver uma grama, ó. ela já tá ali na grama, já só tem um pontinho vermelho ali. Esse aqui tá desesperado. Vai com ele ali para ele cagar também, tá? Garantir que eles vão cagar fora do carro, né? Que é sempre bom. A Cissa tá sem coleira porque ela sabe se comportar, mas o Link não sabe. Bom dia, estou finalizando esse vídeo agora de manhã. Porque ontem a gente chegou aqui no estacionamento do Walmart, como vocês podem ver. E a gente foi dormir. E aí não teve nada, nada de muito interessante, não é mesmo? Então a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. E a gente vai continuar esse vídeo lá no canal da Paula. Então se você não é inscrito lá ainda, já se inscreve. para continuar vendo a nossa aventura aqui pelo Canadá. E a gente tá indo para Winnipeg hoje. Então é a gente se vê no próximo vídeo. Acompanha lá o próximo, o próximo episódio dessa temporada aí. Dessa viagem que a gente tá fazendo lá no canal da Paula. E aí depois vai pro meu e depois vai pro dela, vai pro meu depois vai pro dela, beleza? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto, serviços de acomodação estudantil no Canadá. Então estamos muito animados para conhecer o É Um passeio bem interessante, apesar de ser bem pesado. É um tema bem pesado assim. <risos> muito legal né? É que esse parque é bem grande. Aqui dentro tem zoológico. Da cidade. Não tem ninguém no camping, cara Tá completamente vazio